Estamos, estamos motivados estamos naturalmente ansiosos que é um, é um jogo importante e queremos muito queremos muito disputar o jogo percebendo as dificuldades que vamos que vamos encontrar com uma equipa muito forte mas de facto estamos estamos prontos para para este desafio um desafio que sabemos difícil mas um desafio que sabemos que que vamos tentar ultrapassar porque é o nosso objetivo, sempre sempre o dissemos não deixa no entanto independentemente do resultado de ser um orgulho para nós estar a disputar esta, esta meia-final, esta fase tão avançada, uma prova tão importante, que nos dá muito orgulho. E, como disse, importante para nós, para o clube, para a cidade, para os nossos adeptos, e vamos fazer o possível, e se possível o impossível, para, para passar esta eliminatória e disputarmos a final. O que esperamos do nosso lado e do nosso adversário, uma entrada muito forte, tentar resolver seguramente o, o jogo cedo, não porque é um jogo diferente ou que é um jogo especial, não, é porque faz parte da forma de jogar do, do, do Porto e a forma de pensar do seu treinador, portanto esperamos uma equipa é, muito competitiva, muito agressiva, tentar anular-nos completamente, pressionar-nos é, na nossa tentativa de, de jogo que o Porto bem conhece também, é, portanto como disse há pouco, um desafio muito grande para nós, é, mas estamos Estamos motivados e vamos com a nossa ideia, com a nossa vontade de vencer, com a nossa ambição para tentar ultrapassar este desafio e chegarmos a final, que, era que é aquilo que nós, que, que nós pretendemos.